Ah, já entrei. Olha, né? não tem montanha na casa dessa porra, caralho. Montanha? Então, nossa, velho. Não tem montanha nos perks. Não é Nossa, <risos> nossa senhora, não, é é. Puta é o que último pariu, perco. você tá de sacanagem, é cara. É <risos> Meu Deus. Perco, mano. Vai lá no último. O que, que vocês estão indo, cara? Não tem ideia? É o último perk, mano. Vai montanha, ver. uma secundária. Puta que pariu, mano. Não, não, não, não. <risos> Não, oh, então tomar o também. Não foi eu vou pegar essa, essa porra agora senhor. Ai, velho. Eu não quero mais ver esse jogo, eu não quero. Não é perk, mano, é a é divisão, ô trouxa. Infantaria, não sei o que. Pá, e tem montanha Que é a divisão do Sniper. Vou os caras abrindo no baú pra vocês ganharem. Calma, calma, calma. Não tem que pôr pra frente, correr e agachar? Você Não, correr na hora que você estiver agachando, você, você pula e corre pra frente. Ele <risos> fez, que trouxa. <risos> <risos> é, vamos jogar, bora jogar ou vocês vão ficar vamos, aqui Vamos, vamos. Magnésio, Magnésio, Magnésio, Magnésio, Magnésio. Olha o mamão, cara aqui. Vem, vem, ó. vem. Vem aqui, vem. vem aqui, aqui, <risos> aqui, aqui, aqui. aqui. Porra, cadê é meu cedo? Eu mais cedo. You ah. ah. ready to lose? Ah, esse é um morfético sujo. Ah, você tá de sacanagem. Eu não vou perder de zero, mas nem fudendo. Ah, eu falei... ah não? Seu lixo. O <risos> oh, prego. Tá morrendo? Tá acabando a munição. Ah! Pedido. Uh. <risos> os caras sentados aqui pra ver a guerra. Eu tô vendo a rolar. Ah, vamos sentar. Vamos Vai, Magnésio. O cara tá ali, ó. Boa, Magnésio. Tá na sua direita, boa. Aí, tá na sua direita, atrás. Aí, boa. Ah. Boa, eu tirei foda, hein Magda, tá lá na ou... frente, o outro respawn, vai, mata ele Boa, galera. Boa, cara é Esse moleque boa. é bom, mano é, é, que... oh, Foi um puta show, velho, parabéns Quem que é o próximo, quem é o próximo? Eu só quero eu jogar, posso... jogar um x1, é. hein Só eu quero vou... jogar um x1 Eu sou o primeiro, hein, eu sou o primeiro, velho Eu sou o segundo A mancada Ninguém <risos> vai, não, não. vai H. Legal. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer o pote. Tchau, gente. Tchau, tchau. O que o Tanis B. G. Tem um outro sinistro aqui no mapa. tinha o sinistro? É, eu falei. Eu matei ele. Ó, gente. Ó, tutorial dos potes. Ó. Veja. Ó. Um. Peraí. Caiu. Ah, pera. Ó. Nossa. Aí o vento derruba que ele bosta. De <risos> que vacilão, então, mano. Eu já tava feliz que ia matar todo mundo. Malada, vai, vai, vai. Mano, aqui o que é esse cara? O cara jogou a granada em cima da escada. Tá legal quando você tá subindo a escada, a magnésio? Do, me, do dentro é. do barco? Só ah. tem o magnésio? na Ele. Par. Sim, é porque é ele que importa aqui. Que esse cara. É, uh, que não, vou... não, é que eu achava. Não, então tá... É que não eu, eu achava que você tinha visto, mano. É, mas nem pra ganhar uma, hein, Vocês são os animais É, joga com magnésio, não é ele que importa? Vai lá jogar com ele O cara tá bravo, o cara leva a sério O cara tá bravo ainda É ele que tá jogando faz horas aqui com você, né? Entendi Ele que tá dando ninja defuso com você, né? Você não deu nenhum, Beleza? filho não. Beleza Brincando, pô Vai narrar seu animal com o pau mole Poxa, vai com magnésio, ele que engana. <risos> é Ô, game me dá, oh, tá gringa, me dá cobertura na. Me dá cobertura na, me dá cobertura <risos> na, me dá cobertura na. Partida gringa aqui. não, não pode fazer nada, né, meu melhor amigo? Melhor amigo? Eu fiz as velas da partida quando eu fiz o da de bazuca, não, né? Porra, quer é localizar, não é? É o último mesmo que eu não é? Ah, me desculpe, então, não sabia. Claro que eu desculpo, best friend. <risos> Eu vou aproveitar pra ficar puta agora Que minha mãe e meu pai não tá em casa Porque quando ele chegar não dá pra gritar né? Isso aí, tem que gritar pra ter conteúdo pro YouTube Agora que eu vou gritar, mano Ah, mano, olha isso Vai ficar ganhando essas partidas hum. Nem, Tomaram co pute, nem mano. começou o round O cara começa a gritar Ó, vou. Ah, vai se fuder, <risos> mano O time <filho> tá <risos> começando, esse filho da puta Arrombado tio! Ah mano, você tem uma prostituta na sua família! Ai ai ai ai ai! Ah, você é um corno! <risos> Nossa, mas você não tem família! <risos> <risos> ah não! Pau sujo! Ih, vamos vir por aqui, hein? vamos pelo nosso escala aqui pelo meio Tô avisando, hein? Já avisei, hein? avisados, hein? Ó, ó, ó, ó! Já eu falando aqui já, ó! Entendi é, já, Magnésio. Tão no. Tô, tô, tô, tá, tô. tá. Só que, caralho. Cala a boca. <risos> olha, olha eu falei no meio. Ai, <risos> achou. achou. Aqui, guys, ó, ó, ó, ah, Aqui, ó. Vem pra aqui, ó. Vem pra alguma morriça que você vem. Cinco, quatro, três. Eu? Dois. É. Primeiro esse cara da Frank vai morrer aí, ó. Você vai morrer primeiro. Eu vou não. Você vai morrer. Ah, vou morrer! <risos> vou Abre barulho né? logo, caralho. Tá, vamos abrir aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ficar escondido aqui, ó. Que praia? Yes! Travou. Gente. Gente. Travou! Não! Ah, você tá de sacanagem, mano. Porra. Desarma, Gui. Que tá cabasso? Ah, mano, vai ganhar desarma, não. O magnésio tá uma conexão boa. Ah não, velho, vou cair de novo, mano. Não tá, vai se fuder. Nossa, eu cruzei meus dois edão do pé, parece uma buceta. Olha! <risos> <Oi? risos> é o bagulho mais aleatório que eu já ouvi hoje.